Olá a todos e a todas, tudo bem com vocês? Eu sou Isaíra Peixoto, hoje nós vamos dar continuidade no nosso assunto sobre assédio moral. Um dos primeiros trabalhos sobre o assédio moral foi o da jornalista Andrea Adams. Em 1992, ela escreveu um livro e denunciou o assédio moral. Em sua obra, a autora inglesa classificou a agressão psicológica advinda do assédio como psicoterrorismo. Caracteriza-se pela degradação deliberada das condições de trabalho e constitui-se uma experiência subjetiva, pessoal, individual, que acarreta prejuízos práticos e emocionais para o trabalhador e a sua instituição. O assédio moral é uma forma sutil de violência. Que envolve e abrange múltiplos danos, tanto de bens materiais como moral no âmbito das relações laborais. O que se verifica no assédio é a repetição do ato que viola intencionalmente os direitos do outro, atingindo a sua integridade biológica e causando transtornos à saúde psíquica e física. Compreende-se, então, um conjunto de sinais que se estabelece um cerco ao outro, sem lhe dar tréguas. Para a doutora Margarida Barreto, no assédio geralmente temos o poder hierárquico. Pode acontecer de maneira tão discreta, por gestos, olhares, que se torna quase que imperceptível. O assédio moral no trabalho é qualquer conduta abusiva, gestos, palavras, comportamentos, atitudes, que atente por sua repetição ou sistematização contra a dignidade ou integridade psíquica ou física de uma pessoa, ameaçando o seu emprego ou degradando o clima de trabalho. Triste, não? Infelizmente, isso acontece, tanto na empresa pública quanto na privada. Então, vamos nos autoavaliar, diga não ao de moral, não compartilhe essas atitudes que pode diminuir o outro, seja solidário. Muito obrigada, eu espero que vocês tenham gostado, eu espero vocês no meu próximo vídeo, tá bom? Bye bye!